Anthony Santos Sim. da Silva, mais conhecido como Anthony Silva, vai lutar hoje à noite. A almofada faixa preta, não tira a almofada a faixa verde, lutará contra Antônio Silva hoje à noite. Não perca essa luta só aqui no Mó. Vai, vai, não deixe derrotar, dele, quer dizer, almofada, vai lá, almofada! Almofada, vai, ganha, almofada, ganha! Vai, almofada, vai, você ah, ah, filha. o braço! Isso vale tudo, é maluco vale tudo! Ah, ah. Um, dois. Oh, pastor, não perca! Não deixe ele te Não deixe ele te finalizar! Ah, não Um, dois. Ah. Ah. Um, dois. Eu não sei dizer, mas eu.